Nós vamos falando sobre saúde, sobre conscientização. Nós estamos no mês Abril Marrom, que é o mês de conscientização sobre a cegueira. Em nossos estudos, nós estamos recebendo a psicóloga Paula Neres e o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, também é, representante do Instituto de Desenvolvimento aqui de Três Lagoas, o Eurid Silveira, com eles que a gente bate um papo agora ao vivo para a gente falar sobre esse mês, sobre essa conscientização a respeito da cegueira. Euridio, eu quero agradecer pela tua presença, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia, senhoras e senhores ouvintes do RCN Notícias. Bom, Paula também, né? psicóloga, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes, muito obrigada. Vamos falar um pouquinho então desse mês, é, abril marrom. O que, que levou o Instituto, enfim, o sindicato, vocês, encamparem essa ideia, essa campanha, fazer esse trabalho de conscientização? Bom, essa ideia se deu porque nós temos que fazer uma palestra motivacional e daí uma, uma parceira nossa, que trabalha com nós faz tempo, né, em parceria, ela indicou a doutora Paula. E a doutora Paula foi no hotel OAT, fez uma palestra motivacional. Aí eu comentei com ela dos projetos do Instituto da Ecoterapia e tal. Aí ela já se prontificou a vir como voluntária na Ecoterapia, né? para atender as mães das crianças autistas, das pessoas ali. De antemão, nós aceitamos. Aí depois eu fui dar uma olhada, nós não temos logística para isso, né? Aí eu falei, a oh, doutora, nessa parte aí não dá. Aí ela me falou do Abril Marrom, né, aí foi onde começou. E, de repente, eu não sabia, a maioria da, da população não sabia, das instituições não sabia do Abril Marrom. Aí a gente verificou, realmente existe o Abril Marrom, né, e daí a doutora Paula pode falar melhor que eu, que ela que, né, <risos> trouxe a ideia. Que interessante. Só para a gente deixar claro, você está aqui como representante, além de, claro, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, mas do Instituto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre este Instituto para a gente. Então, o Instituto ele é meio ambiente. né Inclusive, logo, logo, né, eu não posso falar ainda o que, que é, mas a gente vai lançar um projeto né, do meio ambiente e vai ser coordenado pela doutora Paula. Né? Ela não pôde ir... Para a ecoterapia lá, né? mas esse outro projeto ela que vai coordenar, né? nós vamos lançar pelo Instituto. Então o Instituto já tem bastante parceria aqui em Três Lagoas, nós fizemos uma parceria o ano passado é, com a Prefeitura, quando o Guerreiro é, salvou a primeira lagoa. Né? Aí nós chegamos nele, daí nós fizemos aquele concurso de fotografia É, tem então, um instituto que, ele está, é, que envolve várias causas Ele, ele pega para poder é, ajudar, conscientizar, enfim, exatamente. abraça várias causas abraçamos várias causas né? E o nosso intuito é qualificar também a população né? Junto com os sindicatos, né? com o sindicato de varejo Sindicato dos empregados no comércio né? Então é uma parceria né? com a cidade, com três Agostos. Bom, então vamos falar um pouquinho do Abril Marrom, Paula. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente a respeito desse tema, da cegueira. Antes da gente entrar no, no tema, até para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais, eu gostaria de saber quem que é a psicóloga Paula, você é deficiente há quanto tempo você adquiriu a cegueira. Explica pra gente. Bom, então, sobre mim, pessoalmente, eu tenho 23 anos, sou psicóloga há mais ou menos um ano e pouquinho... Natural daqui de Três Lagoas, não nasci cega, tenho a cegueira adquirida. Mas eu sempre fui uma pessoa com deficiência visual. Até por isso eu achei bacana sobre a campanha Brilho Marrom, que não é só, só sobre cegueira, é sobre prevenção. No meu caso, nasci prematura, tive um problema na visão e acabei ficando com baixa visão, ou seja, a minha visão ela era reduzida. E aí, há mais ou menos seis, sete anos atrás... Eu acabei voltando a ter o problema e fiquei cega. Então você não nasceu totalmente cega, né? Você isso. nasceu com baixa visão. Uhum. E Exatamente. aí, com, com sete anos, você perdeu totalmente a visão? Não. Com... É, há mais ou menos sete anos. Eu tinha ah, 16 anos. 16 anos, há então, sete isso. anos atrás. Isso. Uhum. Aí, conforme o problema, né? Foi avançando. Eu fiz o tratamento, mas acabou que não teve sucesso... Esperado, né? Porque eu acho que sucesso é muito relativo, né? Me trouxe outras oportunidades. Certo. E aí, nesse decorrer, você se formou, apesar de, da, da deficiência? Isso. Aí a psicologia veio no ano seguinte, com 17 anos, e foi uma fase bem interessante, porque eu estava entrando em um curso de formação superior, estava me reabilitando pela internet e formando outros conhecimentos também, outras parcerias, e aos poucos a gente foi construindo o nosso jeito de fazer psicologia também aqui na faculdade. Bom, você tem apenas 23 anos, né, Paula? E eu gostaria que você falasse um pouquinho então pra gente sobre esse tema, né? Porque a gente imagina tudo que você passou e das dificuldades que você enfrenta, não só você, mas qualquer pessoa que tem uma, uma deficiência, enfim, uma certa... É... Dificuldade é, enfrenta em Três Lagoas e eu gostaria que você falasse um pouquinho do Abriu Marrom da importância dessa conscientização dessa prevenção. Bom, a campanha Abriu Marrom, na verdade, nós estamos fazendo a divulgação e a informação aqui em Três Lagoas, porque é uma campanha de 2016 feita pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia que busca trazer a prevenção como foco principal para o extremo que é a cegueira. Mas antes da cegueira, nós temos outros problemas, como, por exemplo, os tratamentos de saúde para pessoas com diabetes, glaucoma, que são doenças geralmente silenciosas. Então, a gente também precisa falar sobre uso de óculos, é, saúde oftalmológica infantil. Então, essa campanha vem abraçando todos esses grupos né e essas causas para é, ter a prevenção e o cuidado, né? Uhum. É porque você entende que se a pessoa, ela fazer um tratamento correto, enfim, quem não nasceu uhum. com a cegueira, né? Quem não nasceu com problema, uhum. ele pode evitar a cegueira. Com certeza. Não só evitar, mas olhar para as outras questões também. Porque, ok, nós falamos da cegueira, mas depois da cegueira a vida continua também, né? Sim. Participação social, reabilitação no trabalho, na vida... A prática esportiva e como que tem sido para você, Paula? Quais são as principais dificuldades que você entende que os deficientes visuais enfrentam? O que é preciso ser melhorado? Bom, eu acho que principalmente as atitudes, né? Porque eu falo assim: a barreira arquitetônica, a escada e tal, a gente conserta, vai lá, faz um trabalho qualificado, é claro, com qualidade para trazer acessibilidade arquitetônica, mas a atitude o ser humano também precisa se informar para também possibilitar uma vida social ativa das pessoas né esse acolhimento social olhar para o outro como potencialidade não como limitação exatamente e, e você encontra dificuldades você entende que não só você mas enfim todas as pessoas que têm uma deficiência elas enfrentam dificuldades não só aqui como no Brasil de um modo geral Sim, aqui no Brasil nós temos uma lei, ou seja, a teoria é muito boa, mas a prática existem limitações. Eu falo que a gente está engatinhando nas questões de inclusão prática, porque a teórica tá lindo né? Então, assim, as maiores dificuldades é olhar, como eu disse, para as pessoas como potencialidades e estar aberto para escutar. Porque, por exemplo, na minha vida acadêmica, eu tive dificuldades de achar estágio aqui em Teres Lagoas das empresas na psicologia organizacional. Que uma coisa que eu escutava é, ah, a gente não trabalha com gente igual a você. <risos> pois é, difícil, né? Uhum. E às vezes era só, simplesmente, me escutar cinco minutos e a gente achar um caminho. Porque sempre tem uma solução, sempre tem uma possibilidade da gente encaixar os interesses e as necessidades juntos. Na verdade, a gente sabe que o preconceito ele existe em vários dos setores. a que você colocou, <risos> falta um pouco de empatia, né? As pessoas se colocarem no lugar do outro, né? É, eu acho que além da empatia, também reconhecer que o diferente também é importante, sabe? Porque, ok, nós chegamos aqui na rádio, estamos aqui em três pessoas, né? A nossa equipe maravilhosa e nós fizemos o mesmo caminho, só que de formas diferentes, ou seja, o ser e o estar nos ambientes são diferentes, mas não por conta da deficiência, porque todo ser humano é único e a gente tem que aprender a valorizar isso. Paula, e você hoje? Como que é? Fala um pouco, conta pra gente um pouquinho do seu dia a dia. Você é psicóloga, trabalha, como uhum. tem se realizado palestras? Isso. Eu sou psicóloga clínica. Hoje eu estou com foco mais no atendimento online, que né, é mais fácil para o público, para os pacientes e para mim e para minha agenda também. Nós estamos com a parceria com o Instituto, com as palestras, então quem tiver interesse pode entrar em contato com o seu Eury ou comigo, a gente vai conversando e se adaptando. Hoje também eu tenho uma vida social boa também, né? Família, namorado, comecei judô há umas duas semanas atrás. Que legal, que bacana. É interessante esse relato nesse mês, viu gente, que é um mês de conscientização aí, é sobre a cegueira, para as pessoas verem que todos nós somos iguais, independente se a pessoa tem uma deficiência ou não, todos nós podemos conviver em sociedade igual um respeitando o outro, né Paula? Com certeza. E valorizar, estar aberto para aprender, para redescobrir as coisas, porque... No processo de adquirir uma deficiência, não é só, ah, fiquei cego, vou ficar em casa. A gente tem que estimular as pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma limitação física, sensorial, cognitiva, a estarem ativas na sociedade. Porque a gente fala muito de transformar o mundo, ah, um mundo melhor. Mas e o nosso mundo imediato, que é a nossa família, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade? e você tem conhecimento isso aqui em Três Lagoas, tem mais pessoas com o mesmo problema que você? Como que é o índice de pessoas com, com esse tipo de deficiência? Então, é engraçado, Ana, porque eu e as pessoas que eu conheço, nós temos conhecimento de pessoas com deficiências visuais, né? Como eu disse, não é só uma deficiência visual, mas o que, que acontece? A participação social é muito limitada, as pessoas, às vezes, acabam ficando cegas, mais ou menos, na faixa dos 30, 40 anos, pelos problemas que eu já citei, diabetes, enfim, e acabam parando de participar socialmente, seja na igreja, seja no bairro, seja, sei lá, fazendo o que antes da deficiência era comum. E é como se, por também não se sentir representado na sociedade, essas pessoas enxergam que, ou percebem, né, que não tem lugar para elas na sociedade. Elas se excluem, né? Uhum. Não existe uma estatística, então, de Três Lagoas em quantas pessoas enfrentam esse problema aqui no nosso município, vocês não têm esses dados? Não, nós temos recortes, tanto da assistência social, quanto da questão da educação, mas, efetivamente, o número é muito difícil, porque, como eu disse, tem muitas variáveis dentro das questões de deficiência visual. Tem a questão da saúde, tem a questão de ser ou não congênita a deficiência. Uhum. Bom, e nesse mês vocês têm realizado, né, Eurides, alguns eventos, algumas palestras. A doutora Paula tem ido até as escolas. Fala pra gente um pouquinho desse trabalho do Instituto de Conscientização. Então, o pessoal entra em contato conosco, né, e a doutora Paula vai, porque... Além dela falar da, do mês, né, ela também é palestrante motivacional. E no Dia da Mulher agora, nós homenageamos mil mulheres, né, a doutora Paula veio como voluntária, nos acompanhou, né, e a maioria dos lugares que nós fomos, né, de repente... A mulher vinha reclamar alguma coisa, né? Eu Fala eu falo com a doutora Paula ali, que ela é psicóloga. A hora que a pessoa chegava falava, ela é deficiente visual. A pois pessoa é. chegava nela e falava assim, me dá um abraço. É, é o que eu falo, é. gente, isso aqui serve de lição para a vida. Às vezes as pessoas reclamam tanto, a pessoa tá 100% ali, não tem problema nenhum de saúde, está reclamando da vida. E às vezes as pessoas que tá lutando com toda a dificuldade que a gente sabe que não é fácil, a gente vive numa sociedade preconceituosa, cheia de estigmas, e mesmo assim, quem está com esses problemas, como ela, é um exemplo, está aí lutando, batalhando, se formou, gente. Formada em psicologia, psicóloga formada, quanta gente às vezes tem oportunidade de estudar, pai banca tudo, oferece tudo, não aproveita as oportunidades. Olha o exemplo, serve de lição, é por isso que existem esses meses, né? para conscientizar a população. E a gente faz questão de, de falar sobre esse assunto, sobre o Abril Marrom, da importância, inclusive, para os pais se atentarem para os problemas dos seus filhos, para as escolas se atentarem também. Às vezes as crianças reclamam, ah, eu estou com dor de cabeça, às vezes é um problema de visão, a pessoa tem diabetes, pode perder a visão se não se cuidar. Por isso dá importância da prevenção, né, Paula? Com certeza. E se você parar para pensar, são doenças muito silenciosas, não é? como se o glaucoma aparecesse de repente. Quando começa a perceber os danos na visão, às vezes já é muito tarde, às vezes a doença já está muito avançada. E podia ter tratamento. E é como eu disse, se não é possível prevenir, então vamos tratar. Se não, se não é mais possível tratar, então vamos ressignificar a vida. Exatamente, Euridz. E aí você estava falando, ela já foi nas escolas, vocês vão fazer esse mês todo? Como que, como que está a agenda de vocês? É, nós vamos fazer esse mês todo, né? E nós saindo aqui, nós vamos lá no Hotel OT, ver uma data né? para ela fazer uma palestra para falar do Abreu Marrom e o restante da palestra motivacional. Uhum. E, e assim, nós estamos abertos, né? E queria agradecer muito a Deus né? por ter colocado a Paula do nosso lado. né? Então para nós é muito importante isso aí, eu acho que para a cidade, para o estado e para o país, né, você tem uma pessoa. Né, com um ânimo desses, com apenas 23 anos de idade e com a deficiência Exatamente. visual. Exatamente. Ô, Paulo, o que, que você entende que precisa ser melhorado para vocês, assim? Olha, existem vários pontos que a gente pode falar quando falamos em melhorias. Mas eu acho que é informação. A informação salva. Porque, por exemplo, no meu processo pessoal, falando do meu processo... Quando eu fiquei cega, eu não sabia nem por onde começar a buscar informações sobre bengala. Porque, por uhum. exemplo, Ana, você sabia que existem é, três tipos de bengala para diferenciar as deficiências? As cores das bengalas, uhum. que é a bengala verde, para quem tem baixa visão, a bengala branca, para quem é totalmente cego, e a bengala branca com uma faixa vermelha, para quem é surdo cego. E esse tipo de informação as pessoas não sabem. No meu caso, eu uso uma preta, porque eu gosto de romper alguns padrões. Uhum. <risos> Mas, assim, essas coisas que podem fazer a diferença, ou simplesmente, olha, é possível. É, o luto, você está passando por um luto quando você adquire uma deficiência. Ah, certa profissão é boa para uma pessoa com deficiência exercer tecnologia. Existem é, ferramentas de acessibilidade no celular para promover inclusão também digital. Exatamente. A biblioteca a gente viu que inclusive tem até uma bíblia em Blair lá que foi colocada. Isso é bacana também. A, a, esses locais públicos estarem preparados para isso. A gente sabe que falta muito, né Paula? A, uhum. Os órgãos públicos precisam se adaptar. A cidade, de um modo geral, quando se trata de mobilidade urbana, para todos, uhum. não são só para os cegos, não, viu, gente? Para o deficiente físico, a gente sabe que falta muito. Houve avanço? Sim, houve avanço. Mas ainda precisa ser melhorado muitas situações, né? Com certeza. E principalmente porque a gente fala, ah, melhorou a inclusão, tá, mas as pessoas têm necessidades diferentes. Talvez, por exemplo, para mim é algo que sirva. Para mim não serve para o Joãozinho, para a Mariazinha, mas... A gente precisa se atentar que diferentes pessoas têm diferentes necessidades. Com né? certeza. E o processo de inclusão é contínuo. Não é só na escola. Na escola é lindo ter inclusão. Eu sei, eu sei da diferença que faz. Mas também tem que ter no trabalho... No processo seletivo, olhar para as pessoas com deficiência, não como uma estatística para ganhar desconto no imposto. É, é exatamente. Ah, é porque eu tenho dó, é porque você vou ser beneficiado. Não, porque a pessoa é capaz, cada um dentro das suas limitações, como qualquer pessoa, né, Paula? Uhum, é exatamente, é o que eu falo. Fazer o melhor dentro da possibilidade, enquanto não é possível fazer o melhor. Com certeza. eles muito interessante esse trabalho que o Instituto tem realizado. A gente fica assim... É bastante contente em saber né, que, que tem um instituto preocupado com várias situações, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês, inclusive com a questão da ecoterapia, ajudando essas crianças autistas, que a gente sabe também que é um número muito grande de crianças precisando de ajuda lá no sindicato rural, e vê agora trazendo para um tema que às vezes as pessoas preferem não tocar no assunto, fingir que não existe os problemas, sendo que existem tantos problemas e as pessoas precisam de ajuda, não só em relação à cegueira, mas outras deficiências, também, né? Hum. Exatamente, eu agradeço muito a Deus, ô, ô Ana. É, nós conseguimos né, é, implantar a ecoterapia. Né? E posso falar assim: nós agradecemos ao prefeito todos os dias, porque é, nós trouxemos a ecoterapia. Ele já estava aqui desde 2014, mas eu, o Eduardo não é daqui, ele estava indo embora. Né, que ele é de Andradina, e aí o Instituto pegou e fez todo esse, é, todo esse trabalho. Né? Então, as pessoas falam, a ecoterapia é do Instituto? Não, a ecoterapia é do SUS, da Prefeitura. Né? E que a gente conseguiu convencer o prefeito, convencer não, a conscientizá-lo né, do uhum. problema que tinha. Mas até o momento da conscientização com o prefeito, nós achamos que toda cidade, existia esse processo. Uhum. Né? Se eu não me engano, Mato Grosso do Sul, a única cidade que tem esse processo é Três Lagoas. Né? A nível de Brasil, parece-me que são poucas cidades. Então, o que eu falo, o que, que falta para o Brasil? As instituições se preocuparem com as pessoas. Uhum. né? E essas instituições e até o poder público, municipal, estadual e federal. Né? Então, é esse o trabalho que o Instituto faz. Uhum. Né? Agora, a gente está com um trabalho... Nós vamos voltar agora ao meio ambiente. Né? Eu posso até te e adiantar depois... um pouco. Né? Uh, depois é, a gente é... vai falar. Aí a doutora Paula vai ser coordenadora desse projeto. Uhum. Né? Então, a gente está estudando. Eu estou indo fazer cursos. Né? Já fiz dois cursos. Né? E... e nós estamos nos preparando. Né? Isso é muito bom. Depois a gente vai falar, inclusive, sobre o meio ambiente, focar nesse assunto. E que bom saber que tem uma pessoa aí tão preparada, né, disposta a ajudar, contribuir com tantas outras pessoas que precisam dessa, desse apoio. né? É, então, nesse mês de abril marrom, viu gente, que é o mês de conscientização sobre a cegueira, é, o Instituto de Desenvolvimento aqui de Três Lagoas, né, através do Orides, da Paula, estão com esse trabalho de conscientização nas escolas, realizando palestra, indo à imprensa, falar sobre esse é um tema. É o que a Paula disse. Muita gente não sabe do abril marrom, não sabe que é o um mês voltado para isso, e é sim, gente, infelizmente tem muitas pessoas com problemas. Você pode evitar uma cegueira, conforme a psicóloga disse, levando teus filhos médicos, você mesmo, né? Enfim, fazendo todo o tratamento necessário para evitar chegar nesta situação. A gente fica muito feliz de receber vocês aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que vai servir de motivação para muitas outras pessoas apesar da dificuldade para as pessoas pararem de reclamar da vida, né? E tendo uma pessoa aí com tantas dificuldades, foi enfrentou as barreiras. E tá aí, continua, né, Paulo? Eu quero agradecer a tua presença, tá bom, meu bem? Muito obrigada, Ana, obrigada, ouvintes. E vamos que vamos. Não paramos em abril, é sempre dia e mês de cuidar da saúde, de prevenir, mas abril é especial. Com certeza, eu, eu quero agradecer a sua presença, parabéns pela iniciativa de ter uma pessoa assim e de tratar esse assunto como ele merece, viu? Eu gostaria de agradecer o Grupo RCN por sempre estar de portas abertas, né? sempre nos convidando, sempre informando o nosso trabalho para Três Agos e região, né? Então, para nós é muito importante nós estar, termos essa parceria com a imprensa. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Grupo RCN.